Fala pessoal, tudo bem? Aqui da Red Max Hoje apresentando para vocês O vídeo da instalação de um módulo Rapid Bike Easy Na CB500X Que não muda muito para a CB500N E a CBR500R A versão carenada, a versão naked E a versão trail Muitas informações aqui São semelhantes para as outras motos Tá ok? Então fica de olho aí você que tem interesse em adquirir um módulo desse. Tem bastante dica interessante aí que vai com certeza ser semelhante à instalação na sua moto. Bom, a gente inicia o trabalho removendo o banco da moto. A retirando os parafusos né, que estão circulados aí na foto. Removendo a tampa lateral com bastante cuidado. Ela tem encaixes né? são encaixadas a gente vai ter acesso a uma parte já do chicote E vamos tirar os parafusos da aba lateral do tanque Tem que ter uma chavinha Allen, é ideal Tem outro parafuso Allen aqui Circulado em vermelho E ali embaixo, próximo do radiador, tem um parafuso superior e inferior tá? Na dianteira da moto E ao lado da bengala também tem essas presilhas Pronto, retirando essa lateral inteira, dianteira da moto, a gente vai ter acesso e a montagem do chicote se dá da seguinte forma. Tem uma parte do chicote que vai ser ligada ao sensor original da moto, tem o chicote que acompanha o módulo e o módulo. Tá? Você vai encontrar esse conector original logo atrás dessa aba lateral que fica embaixo da que a gente removeu. Tá? você tem que desplugar ela, né? solta o conector e conecta o chicote do Rapid Bike entre o sensor da sonda lambda e o chicote original da moto. Bom, aí no manual da, do, do módulo tem os níveis que devem ser ajustados, tá? Conforme o manual que é o padrão da moto. Depois vai ajustando isso aí conforme as suas necessidades. Tudo conectado, quando ligar a moto, o LED verde do módulo tem que se acender É tá? sinal de que está tudo conectado certo, está comunicando com a central, está recebendo dados da sonda Quando a sonda esquentar, ou seja, quando ela conseguir ter recebido gases suficientes para fazer a primeira leitura O LED vai começar a piscar Isso normalmente é menos do que 15... 15 de 15 a 20 segundos dependendo da moto tá? Ainda a moto estava muito tempo parada ou não? Tá? Depois é só fixar o módulo e pronto, pessoal. Módulo instalado. Só fechar a tampa e curtir a moto. Obrigado, grande abraço.